E aí, tudo se bem vindos a mais um vídeo e hoje a gente tô aqui com códigos quase diários da festa bem Team Best Movie, janeiro 2022 do Clube BING Brasil. O primeiro código é o, o ukulele22, 22 Eu pensei que fosse outra tá, coisa, misericórdia, tá repreendida, é verdade, Leão é uma verdade, é. é o violão. O violino do de verão, né? E que entra de moeda. Assim, eu gostei que os códigos estão saindo. Que estão saindo os inters, estão saindo em código e não nas cabanas. Porque pelo menos a gente ganha moedas. Olha, gente, inovação! Porque, como sempre, essa festa tá incompleta. Porque esses códigos era para esses inter era para a gente ganhar clicando nas cabanas todos os dias diariamente então vai sair código quase diariamente porque hoje não saiu por isso que eu tô falando quase diariamente o próximo código é retrô é, eu esqueci gente Retro Hat 1 um. você porque coloca em inglês a gente virou bilíngue é. é Retro chapéu 1 um. e é o chapéu de verão né porque a gente tá calor viu a gente tá no verão e a festa é Tim Best Movie acontece no verão né é um chapéu, que chapéu é esse roxo, ciano, um pouco verde, azul 500 de moeda como sempre, como sempre não né Melhor do que 250 de moeda, igual aqueles códigos diários de natal Nada contra, nada contra é, Vamos ver os inter aqui e vestir pra ver como vai estar em nós oh, é muito alto Aqui o primeiro item que eu encontrei foi em nadadeiras Que é o nosso violão Pra gente cantar uma música. Será que tem animação? Ah, oh, gente, como que eu tô feio? Misericórdia. Ele tá sem inter porque eu clico atrás. É difícil gravar no celular. O próximo inter provavelmente é na cabeça. Então vamos procurar aqui. Aqui, gente, eu encontrei esses inter. Eu encontrei o chapéu inter para a cabeça mesmo, né? Vai que seja para outra parte, né? Misericórdia, gente. Hum, Nilce. Acho que não tem, não tem dança especial. Outro tem, Ah, eu retirei o violão É, não tem, gente Então é isso Eu expliquei tudo no guia É só vocês assistirem E quase todos os dias vai sair vídeo sobre esses códigos Tá vendo, gente, aqui as cabanas Cadê? Aqui não tem que ódio Só porque eu falei que ó, onde tá as cabanas Aqui as cabanas O desgraça Ferro gente Tá vendo, gente, aqui as cabanas É onde sairia o Inter para nós, mas está saindo em código, pelo menos vem em moedas, foi isso que eu gostei. Eles ainda queria fazer meta de like para liberar os códigos que tem que dar, porque é da festa. Ah, Crupinho Brasil, ah, Calhão, descarado.